Fala macharada, beleza? Neste rápido e poderoso vídeo, trago três exercícios para o casal. Tratar a ejaculação precoce. Pode ser feito até mesmo sozinho. Fique até o final do vídeo pois tem coisa boa aqui. Curta e se inscreva para ficar por dentro de tudo. Se você quer ser curado de uma vez por todas da ejaculação precoce, deixei o guia definitivo que acaba de uma vez por todas com esse problema. Vamos ao vídeo. Quando você retarda a ejaculação, você sente mais prazer na transa com a sua parceira e é capaz de proporcionar ainda mais prazer a ela. Tendo isso em mente, nas primeiras semanas de prática, você já notará uma melhora no tempo de controle. Número 1. Respiração. Respirar de forma correta é fundamental para que o homem consiga retardar a ejaculação. Os batimentos cardíacos ficam acelerados quando o homem está quase ejaculando. Nesse momento, o controle da respiração ajuda o homem a aplamar a pulsação e assegurar a ejaculação. Portanto, ao realizar o ato sexual, respire fundo e relaxe. Número 2 – Trabalhe com a mente. A ansiedade é uma das inimigas do homem na hora do sexo. De fato, ela atrapalha os homens no retardamento da ejaculação. Por isso, controle seus pensamentos. Quando estiver no ato sexual tenha foco, deixe esses pensamentos pessimistas de lado. Não pensa que não irá aguentar. Entretanto, não é hora de se preocupar. Esses pensamentos só aumentam a tensão e o estresse. Procure relaxar e controle sua respiração, como já foi falado. Número 3. Músculo PC, ou melhor músculo pubococígio. O principal músculo para tratar a ejaculação precoce. Esse exercício é bastante praticado para quem procura o controle absoluto da ejaculação. O músculo pubococígio, músculo PC, está diretamente relacionado à ejaculação. Por essa razão, quando ele é fortalecido, fica bem mais fácil retardar a ejaculação. Para que você possa identificar esse músculo no seu corpo, é só interromper o fluxo do xixi quando for urinar e logo em seguida relaxe e então é só repetir esse exercício toda vez que for urinar e após um tempo de prática poderá fazer normalmente sem a necessidade de estar fazendo xixi sendo possível realizá-lo em qualquer lugar primeiramente você deve saber que o exercício do músculo pc é um dos mais importantes para quem quer ter esse controle da ejaculação para iniciar faça três séries de 20 contrações com um intervalo de 30 segundos entre uma série e outra Faça 3 vezes ao dia. De acordo com a sua prática, aumente para 30 contrações e posteriormente para 50. Portanto, ao fazer esse exercício, em até 4 semanas, você será capaz de notar uma enorme diferença no controle do seu prazer. Gostou? Deixei um presente incrível para curar de vez sua ejaculação precoce agora. Deixei o link abaixo na descrição do vídeo.